Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença Já desce o dedo no like aí, ajuda a compartilhar que é muito importante, mano Não deixa de se inscrever no canal que ajuda demais, cara Sua inscrição é muito importante para mim, você é uma pessoa muito importante para mim E vamos aqui agora com mais um jogo da mais um jogo da Kefir aí, né, cara? Eu, eu tô... cara eu tô amando os jogos da Kefir, sinceramente, posso, eu tô curtindo demais o estilo RPG que eles fazem Sensacional, Cyber está aqui para a gente dar aquela jogada, então bora nesse novo mundo, nesse novo game de RPG da Kefir, Cyber espero que esteja pronunciando certo. Isso, vamos, tá, vamos lá, estamos no início, né, vamos fazer a nossa gameplay aqui, eu customizei no, no computador aqui, mas eu vi que ele não tem botão de abaixar, eu fiquei meio perdido com isso, a mochila, nós temos aqui um, um bastão, né, vamos usar esse bastão, roupa nós não temos. Vamos umas pílulas aqui, recuperação 51 que okay, isso aqui dá quanto de recuperação? Dá 15, vamos deixar as pílulas ali então E vamos pro nosso game Vamos ver como funciona Aqui eu tô acostumado a, baix a baixar no Last Day Esse, esse aqui não tem como abaixar, eu vi que ele tem um menuzinho aqui Provavelmente vai ser habilidades, né Aí eu tenho que ver como eu vou priorizar aquelas, aquelas habilidades por ali Vamos explorar o mapa, cara O mapa em si é um mapa muito interessante, muito bacana eu já enfrentei uns dois inimigos antes de chegar aqui, né? Comecei ser gravar depois. Nós temos a parte da rua que nós estamos dentro do edifício. Levar tudo. Nós temos ali umas pilhas. Ah, oh, legal. É bateria. Ah, sim. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada pra cá. Vamos dar uma explorada. Tem inimigo ali. Eu não consigo abaixar, né? Ter que... Caraca, tem um cachorrão Eu subi de leve nosso bastão é brabo, velho Caraca, foi Foi uma bastonzada pra matar os caras, mano Bastão é potente não, não dá pra baixar, não dá pra pegar pelas costas <risos> O nome do cara, babaca Então, tome usar Nossa, cara, o bastão é insta cara Bateu, levou sem tem conversa, não não tem como pegar a roupa dos personagens. Eu já olhei aqui pra ver se tinha, se tinha interação com o corpo, né? Não tem. O cara no soco, velho. Só tomou. Peguei uma balinha. Até se, até, até se eu tomo uma balinha dessa... Ó, peguei ali um, um chip. O sistema de um chip. Ah, deixa eu usar essa balinha aqui. Ixi, ela é aquele sistema do multiplayer lá do, do Last Day. A cura ela vai, vai indo tipo ao decorrer. Você usa o item de cura e ele não cura instantâneo, ele vai enchendo o HP de pouco a pouco. Não curto muito o sistema, não. Eu gosto de quando o item dá 10 de cura, você usa ele já pega os 10 de cura e né? Você não precisa ficar nesse sistema aí de ficar gerando cura ao decorrer. Não tem nenhum cá. Tem uma porta aqui. Preciso encontrar pelo menos algumas informações. Beleza. Bora atrás dessas informações aí. Valeu, eu botiei. Vamos pra cá. Cara, eu tô curtindo o game, velho. Sinceramente, eu já tava no trabalho. Aí eu comecei a jogar. Eu falei, opa, vou parar. Achei legal, vou parar pra fazer o vídeo depois. Quem é você? Como que entrou aqui? Vou continuar incrível funcionou é claro que funcionou porque não funcionaria espero eu conheço você você é o céu daquela companhia que Kay... não entendi K Poxman sim é você é a sortuda testemunha da minha descoberta científica opa tem um está tem um contexto aí mas você morreu estava em todos os notici... em todos os noticiários sua companhia faliu, você Atirou em si mesmo Atirei em mim mesmo? Não, não, não Me deu um segundo para Que? Conectar? Conectar provavelmente está escrito Conectar aqui, ó. conectar com a net Espere, estamos em 2084 Bem, é isso Ei, talvez você Me queira dar uma pista De por que estou falando com um fantasma Tá, o português aqui está meio, meio estranho A escrita Ó, oh, você, você é que importa. Eu acabei de descobrir que estou morto. Ah, cara tá morto, mano. Bem, cinco anos atrás você instalou um chip na sua cabeça que salvou sua vida, certo? Esse chip também tinha outra con consciência nele. A minha. Uma cópia de segurança, uma reserva. história fascinante, agora é minha cabeça Haha, <risos> ouça bem parça, minha cabeça não é nenhum hotel para bilionários mortos Opa Beleza, tem que ir pro apartamento do cara Um holograma, né É um sistema de holograma Nós vamos lá encontrar com ele Será que vai ter inimigos aqui? Provavelmente, né Caraca, tá cheio de inimigo ali. Eu não sei se eu posso ir direto por aqui, ó. Mas, se bem que se eu matar esses caras aqui, eu ganho XP, né, galera? É bom ganhar um XPzinho. E foi tão easy matar eles com... Tá, não dá pra abrir ali. Preciso encontrar outra saída. Ah, tem um mapa? Eu tenho que ir pra minha casa, né? Apartamento, um apartamento modesto, mas confortável, mas confortável na cyberfavela. Favela. Permite que você esteja bem no meio dos eventos, permanecendo imperceptível. Abastecimento de energia baixo permanecendo imperceptível. Armazenamento de energia ba... baixo. Ok, vamos ir. Cara, vou de carro. Eu tenho como controlar isso aqui?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 Ó, oh, legal. É bateria. Ah, sim. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada pra cá, vamos dar uma explorada. Tem inimigo ali. Eu não consigo abaixar, né? Vamos ter que, caraca, tem um cachorrão. Eu subi de leve. Nosso bastão é brabo, velho. Caraca, foi Foi uma bastão usada para matar os caras, mano. Bastão é potente. Não, não dá pra baixar, não dá pra pegar pelas costas. Ah, <risos> o nome do cara, é Babaca. Então, tome bastão usar. Nossa, cara, o bastão é. Está aqui cara. Bateu, levou. Não tem conversa, não. Não tem como pegar a roupa dos personagens. Eu já olhei aqui pra ver se tinha, se tinha interação com o corpo, né? Não tem. O cara no soco, velho. Só tomou. Peguei uma balinha. Vou até, até, até se eu tomo uma balinha dessa.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 E gerando cura ao decorrer, não tem nenhum para Pra cá, tem uma porta aqui. Precisa encontrar pelo menos algumas informações. Beleza, bora atrás dessas informações. Aí Ali eu já luteei. Vamos pra cá, cara. tô curtindo o game. Velho, sinceramente, eu já tava no trabalho. Aí eu comecei a jogar. Eu Falei, opa, vou parar.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 Para fascinante, agora sai da minha cabeça Haha, ou sabem passa a minha cabeça, não é nenhum hotel para bilionários mortos.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 tenho cara, eu que controlo o carrinho Ó, oh, tem como acelerar mais Legal, legal Legal Eu que controlo o carro então Achei, achei, achei da hora Achei da hora Ah, não é tipo Uma tela de login em é, é, Tipo Last Day ou os outros jogos Que você sai de um ponto e chega do outro Da QF, se eles botaram você Controlando um carro né, como se fosse o login De onde você quer ir Né? Que apartamento maravilhoso, todos os milionários vivem assim ou você é o único? <risos> Ah, não tá no testamento do cara, né? Então já já é meu. Ah, então a, a história do nosso principal é descobrir quem, assass que, quem assassinou esse cara, a história do nosso personagem principal, né? É correr atrás do assassino do, do, do chefão ali, do, do bilionário. <risos> ok, Foxman. O oh, cara vai me deixar ricaço, velho Beleza, temos que consertar aqui um computador, Ganhei uma experiência ali, obtenho os componentes dentro do armário. Beleza, tem uns componentes, são esses armários aqui. Bom, vou levar tudo, vou levar tudo também, deixa eu colocar essas coisas que provavelmente não são componentes, vou pegar os componentes, tá ok, isso aqui com certeza não é componente, isso aqui eu quero. Caraca, tem como mexer no carro isso aqui eu quero. isso aqui eu já vou colocar aqui logo no, no inventário. Será que tem como fazer uns upgrades bolados no carro? Ah, porta-malas. Legal. Tem como colocar itens no carro. Mexer no carro em si eu não consigo. Tá, aqui tem comida, geladeira. Né? Um, aqui é a geladeira. Isso aqui seria... Pra consertar. Eu preciso consertar o computador. São esses computadores aqui, ó. Vou pegar tudo. Preciso consertar esse computador. São cinco fitas e fio. Cinco fio. Montar. mercado negro Ok, temos que nos associar com o mercado negro aqui. Chat secreto da sombra, mercado negro. Já tem bastante coisa aqui, né? Deixa eu voltar. Bora ir de acordo com a missão. Chat secreto sombra. Conectar. aqui uma, uma... uma estação de reparos voltar tem como procurar alguma coisa aqui? procurar, não, não dá nada mercado negro, fechar estação de reparos? cara, eu não entendi bom, estou sem sinal estação de reparos, onde é essa estação de reparos? Eles me deram uma estação de reparos. Kit de reparos. Ah, estação de reparos. Ok. Restaura a durabilidade de armas de primeira geração. Requisitos. Ó, nível 2. Requisitos. Abastecimento de energia baixo. Ah, já vem direto pra cá, né? Quando a gente compra, não precisa estar craftando. Não sei se isso é legal. Interessante mesmo é craftar Não sei se Se isso é legal Ah, precisa craftar sim Ah, se eu matar os caras eu ganho experiência Tem que matar cinco carinha lá. A senha, ó, oh, não posso perder a senha. Ok, beleza, a senha, por favor. Temos que pegar essa tal senha. Que é, por favor. Ah, eu tenho que. Eu posso consertar esse chuveiro aqui, né? Deixa eu já meter umas peças nele aqui, logo. Bom, a geladeira nossa Tá aqui, tá cheio de item Eu vou levar, eu já tenho ali 10 pílulas ali Então eu vou guardar os outros itens aqui Pera, Vou guardar esses itens todos Eu vou levar só o... o Soco inglês Pra lá Eu preciso consertar aqui Ah cara, eu gastei as Nossa mano, eu gastei as pílulas Meu Deus do céu eu não fiz isso não, velho <risos> tá de zoa que eu fiz isso, família. Quando devo conseguir fita lá, deve, não deve ser tão difícil de conseguir fita. Preciso de uma plaquinha também. Não, não quero mexer no carro, não. Preciso dessa placa aqui. Será que é só isso? Aquela placa ali eu não preciso. Chapa de aço, ok. Vou colocar esse chip aqui, para te levar não mano. esse carro tá me irritando, vou levar uns doces deixar no carro aqui, já que posso levar coisa e botar no carro mesmo, e essas fichas, porque eu vi que tá dando, dá bastante disso aqui, é ah, dinheiro, cartão dos bancários que passou em crédito utilize um caixa automático para transferir dinheiro para sua conta, ok, esses, esses, essas cartas de dinheiro aqui, então, vou guardar elas no carro, Pode ser que eu precise. Dirigir. Preciso para Downton. Ok, vamos em Downton. e Deixa eu acelerar aqui. Piloto automático. Todos os sistemas funcionam normalmente. Aproveite sua viagem. Bom, temos um piloto automático aqui. Estamos quase lá. Não esqueça de verificar as suas ofertas. Eu não consegui ler tudo. Tem como eu pular, né? Ah, não bate. Só perde velocidade. Safe. Tá, chegamos. Bom, estamos aqui em downtown. Downton parece código Arizona e tem a cidade chamada downton, não tem? Código Arizona tem sim cara, tem uma cidade em Dalton, <risos> tem uma cidade no Código Arizona chamada Dalton. Ok, aqui tem um sistema de caixa eletrônico, aqui é onde eu posso colocar minha minha grana. Introduzo o PIN, depositar, deixa eu catar o dinheiro que está aqui no carro. Cadê meu carro? Onde que eu vejo meu carro? Não sei onde eu vejo meu carro. Ah, eu devia ter vindo com aqueles créditos, né? Mas vamos dar um rolê aqui na cidade Obtenho uma arma da loja de armas em Dalton É ah, ok, eu preciso ir em Dalton mesmo Deixa eu ver se eu consigo... Caraca, como é que eu volto aqui? voltar Cara, é, é multijogador, cara Tem outras pessoas aqui Olha que legal, mano É multijogador? Não, por essa eu não sabia, mano Olha, aqui tem umas Tem umas lojas Cara, tem um cara buzinando aqui na rua Enchendo o saco que vai atrapalhar Olha, o cara não para de buzinar, cara, cara Eu tenho que ir lá na loja de armas Essa parte do mapa aqui é muito jogador, mano Muito da hora Deixa eu entrar aqui Vendedor da Gun and Gun Bem, é, Vendedor de, da loja de armas, né Bem-vindo ao meu humilde estabelecimento Mais de 100 métodos de resolver os seus problemas assumindo que tem os créditos suficientes. Eu tinha esperança de que houvesse algo grátis, por favor. Cara, tem um cara buzinando na moto aqui, velho. Não é possível. O cara não vai parar. Não, não, não. Outra vez diga a seus amigos que meu negócio vai falir se continuar dando armas a gente aleatória de graça. Eles fizeram algo por mim e agora estou preso para a vida. Pronto, pronto. Eu vou arranjar algo para você, mas não volte. Cara, toda vez que esse cara buzina a moto, me dá um, um chilique na cabeça. Ficar de novo. Ok, conseguimos aqui uma pistola. Comprar. Não, tá de, tá de graça. Ah, nós temos que ter crédito aqui. Nós temos, nós temos dinheiro. Onde vou ver esse dinheiro? Não, eu tenho 1.500 créditos, mano. Preciso de munição Comprar 550 Ah não, eu não tenho esses créditos Eu tenho 850 de crédito ali cara. Deixa eu fechar Agora nós temos uma pistolinha Ação ah, disponível no momento Ok, não consigo atirar Vou ficar usando o meu bastão mesmo não um rolai aqui pra cidade que é outro player, né? Muito legal. Achei interessante de, de ter um local multijogador assim, cara. Achei bem da hora. Estamos aqui. Alguma um, coisa entrega, ganhamos umas pílulas. Recurso limitado grátis, máquina de vendas. Tá ok. Depois eu olho isso aqui. Vou ir nessa aba de créditos aqui Bom, vamos embora Vamos fazer a cidade? Depois eu vou fazer a missão Depois eu dou uma explorada nesse local Cyber favela Arredores Nível 1 um Recomendado É aqui onde se encontra a gangue Delinquentes eu Conheço meu cachorro Bom, vamos embora né? Ih, um minuto Apenas um minutinho para então nós irmos. Ligamos o piloto automático aqui. Vamos embora, família. Espero que vocês não se não, não se chateiam com o meu cachorro latino. conheço aí meu cachorrinho Nune. Ele gosta de participar dos vídeos, cara. Sempre. Bom, não tem sistema de energia. Eu achei isso interessante mas será que tem sistema de será que tem sistema de como eu posso dizer de gasolina eu preciso reabastecer o carro será tem isso né bom dois segundos para chegar chegamos aqui na Cyber Favela. arredores eu tenho que matar cinco cara desses o que que tem aqui nós temos créditos aqui né tá, isso está comigo vou levar essas... esses docinhos Olha, tem um inimigo ali. Deixa eu dar uma, uma azuretada pra cá. Ver o que tem aqui. Tá aqui, não tem nada. O cara, o cara veio na mão. Então, vamos catar tudo. Os caras não são tão fortes não, família. Até que é bem, bem tranquilo de matar eles. Esse aqui tinha o cartãozinho. Não é, não é nada muito, muito difícil de fazer não, cara. Re... Cara, é cão mutante? Eu vi ele escrito cão mutante. Eu preciso matar cinco. Ali tem um, um, um, um caixa eletrônico. Tô com as balinhas ali pra usar ainda. Pra cá tinha um lootzinho que eu não cartei, né? Vou dar a volta aqui que eu vou pegar. Ah, tem como lootear esses lixos aqui, ó. Lembrando que os lixos dá pra lootear, hein, família? Não esqueçam que você vê uma latinha de lixo, ela não, ela não fica marcando no mapa, que eu achei meio paia. Devia estar marcando no mapa. É, é bem fácil matar esses caras, mano. Bem fácil mesmo, não tô nem de zoa. Deixa eu usar um band-aid desse aqui. Ah, o band-aid cura na hora. Interessante. Outro... Ah, esse aqui é um loot mesmo, de verdade. Ok, conseguimos uma camisa, uma pistola gasta. Bora catar tudo. Ficou alguma coisa pra trás? Não. Consigo trocar essa roupa aqui? Que eu já vou gastar essa que já tá meio blé. Guardar a minha, a minha segura 20, cabelo ele? Segura 24. Um caixa eletrônico aqui, nós conseguimos lutear o caixa eletrônico? Ó, oh, conseguimos! Legal, legal, legal. interessante. Dá uma olhada pra cá. Tem mais inimigos aqui. Preciso derrubar 5 cinco, cinco inimigos Tem outro aqui, ó Eu já vou ver se eu já... Ah, esse aqui é um cachorro Ah, os cachorros dão um dano, tá? Dão um dano considerável Eu tenho outra lata de bicho aqui, já bora lutear Achei um bandente Aqui dá pra lutear, não dá Tem um cara aqui pai, é que não dá pra pegar os caras no stealth Podia dar pra pegar no stealth, né, cara? Passamos de level ali. Ah, conforme nós vamos passando de, de level, vai aumentando o HP. Porque o meu HP aqui era até 102, agora tá até 103. Eu dou muito mais dano que os caras. Vamos testar o, a pistola? Deixa eu, deixa eu gastar isso aqui. Até geral. Faz quase acabando esse, esse barril. Eu vou pegar a pistola. Esse bastão, aliás. Temos aqui uma bota. Não, cara. Minha bota tá, minha bota tá bem mais, mais reservadas, Assim posso dizer. Meu bastão tá acabando, né, cara? Eu vou... Meu bastão... Deixa eu ver aqui como tá meu bastão. Esse bastão meu tá bem na merda, né? Acho que eu vou deletar ele. Vou usar essa pistola que tá acabando aqui. Vou pegar essas pilhas aqui. O resto eu vou, o resto eu vou levar. Deixa eu ver aqui, vamos comer uma balinha dessa. Tem uma barra de sanidade? Saciedade. Ah, sim. No caso ali é tipo alimentação, né? Minha roupa, minha camisa também já tá bem brechó, né? Vamos deletar ela. Ou não, esperar ela acabar. Eu posso pegar aquela bota lá. Deixa eu dar, uma linha, dar... A, arma, a arma é boa. A arma é boa. Deixa eu ver aqui. não gastar essa arma aqui, que já tá meia boca. Ou gasto esse soco inglês e guarda essa pistola. eu um soco inglês ali, né? Então vamos usar essa. Vamos usar essa pistola. Achei que dá pouco dano. Será que o tiro vara? Será que o tiro vara? O tiro é varado? Não entendi. Levar tudo. Tem como carregar ali. Ah, ela, Nossa, tem sistema de carregamento. Ela pega 12 balas. Achei interessante. Tendência. Poderiam complementar no last day. Vamos limpar a área e depois nós voltamos para nossa base. Tem outro caixa eletrônico aqui, ó. Vazio. Ok, pra cá não tem mais nada. Acho que eu já vou deixar essa camisa ali. Já vou deletar essa camisa. Vou pôr a minha e vou pegar aquela bota. para deletar ela. Para deletar não, pra ir gastando ela, né. Já temos bastante loot reserva. Bom, aqui dá pra mim sair do mapa. Vou dar uma olhada pra cá que eu não olhei ainda. Caraca, tem bastante gente aqui. O tiro não é varado